Bem-vindos de volta ao auditório. Espero que vocês tenham aproveitado os workshops da tarde, é, tenham se conhecido, tenham feito o um máximo de conexões, porque é sempre a melhor parte dessa, desse encontro são as conexões que a gente faz aqui, né? E bom, é uma felicidade muito grande é, recepcionar vocês para o encerramento da nossa conferência em grande estilo. Com convidados incríveis, a gente tem essa sessão que se chama Incerteza, Fake Science e Desinformação. É, faz parte dessa quarta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR, que é realizado pela Escola de Dados, né? um programa da OpenNOLA de Brasil. É, desde 2013, a gente faz essa conferência e atua pela democratização de dados aqui no país. O Coda.br foi desenvolvido em parceria com a Google News Initiative é, e com, em parceria também com a SPM, que nos acolhe aqui. Teve o apoio também da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, o Volt Data Lab, a Python Software Foundation, Café Arte, o Consulado Geral da República Federal da Alemanha, em São Paulo, que nos ajudou a trazer a Helena, e hoje também a Columbia Global Center, do Rio, que nos... Viabilizou a vinda da Alexis aqui para a conferência. É, então, para esse tema, né, que é um tema candente aí no jornalismo de dados, a gente tem ao mesmo tempo o aumento do volume de dados e informações circulando, né, a gente tem também um desafio para jornalistas e cientistas também de como lidar com esse cenário, e a gente chamou para essa conversa três pessoas. É, com bastante conhecimento de causa, que eu gostaria de chamar aqui é, a Alexis Wichowski, que é professora adjunta na Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Universidade de Colômbia. É, leciona em especialização em tecnologia, mídias e comunicação. Por favor, Alexis. Ela já foi respondente em campo de socorro em desastres com a Cruz Vermelha Americana, antes do 11 de setembro. Ela fez parte do programa no escritório de Diplomacia diplomacy do Departamento de Estado dos Estados Unidos, foi diretora de análise e estratégia de mídia na missão permanente dos Estados Unidos junto às Nações Unidas e comissária associada de assuntos públicos do Serviço de veteranos do Departamento de Veteranos da cidade de Nova York, e hoje ela está lá no, é, no Departamento de Tecnologia da cidade de Nova York também. Então, muito bem-vinda, Alexis. Também gostaria de chamar aqui o Jonathan Phillips, que é professor doutor de Ciência Política na Universidade de São Paulo. Jonathan, por favor. especialista em política comparada e política, é doutor pela Harvard University em Ciência Política, mestre em Economia de Desenvolvimento pela School of Oriental and African Studies e concluiu a graduação em Política e Economia na Universidade de Oxford. Ele tem experiência em pesquisa do campo, na Nigéria, na Índia e no Brasil. Então, prazer recebê-lo aqui também. E a Tainalon? Long, por favor, Tai, todos conhecem aqui, diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos. A Thay é jornalista pela UED, ela trabalhou na Folha de São Paulo, em Brasília, no Rio e em São Paulo por quase seis anos. Também cobriu diariamente o cotidiano da ex-presidente ex Dilma Rousseff. É, foi indicada em 2009 ao Prêmio Novo Periodismo e ganhou ontem o prêmio, a categoria Inovação, a primeira, primeira edição aqui do prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Parabéns, Thay. É, não é coincidência, né? porque... É realmente uma grande realizadora nesse campo. Ela também passou pelas redações da Veja e do G1 e vive no Rio de Janeiro.